Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha que maravilha gente. Aqui em São Paulo começou a chover, passou a noite todinha, uma chuvinha leve e encheu a minha caixa que eu armazeno água lá na parte de baixo. Tem uma caixa de 2.500 litros aqui na parte de cima e tem uma de 5.000 litros lá embaixo. Sempre que ela enche eu uso a metade da água, passo aqui porque passo para essa aqui. Porque eu não tenho filtro para filtrar a água dos meus peixes. Estou aqui com duas carpas. Tinha alguns tilápia mas a gente se desfez dos tilápia Está só com as carpas. Então a cada 15, 20 dias a gente troca essa água. Porque as carpas suja muita água. Como eu não tenho filtro, eu tenho que fazer esse jogo. Essa água que eu tiro dessa caixa aqui, ó eu vou tirando e vou aguando minhas plantas. Como eu vim falando, meus amigos. Está um dia bonito, nublado para chuva que eu tenho um pé de amora, olha como ele está alegre, as folhas se balançando. E essa água, gente, eu armazeno aqui, ó, 2.500 litros nessa caixa. Essa caixa é 2.500 litros e de 15 em 15 dias eu troco, porque as carpas suja muita água. Basicamente, eu jogo fora só daquele último vinco para baixo. É a parte mais suja. Eu encho a caixa e eu vou retirando a água aqui ó, com o um baldinho e vou aguando minhas plantas. Todo dia, cedo ou à tarde, eu tenho ali um pé de limão que precisa de água. Tem aqui umas plantações, ali em cima tem um pé de, de, de, de, de planta também, é guaco, né? Tudo isso consome água e a gente vai aguardando aqui essas, essas plantinhas. Hoje choveu e a caixa d'água lá embaixo ela chegou a encher, que transbordou. Então aqui nós vemos tirar aqui, estamos limpando aqui essa caixa. Olha só, as carpas tá ali, ó. A água tá um pouco suja, mas conversei com o um rapaz que fez curso de aquário. A água tá no verde, tá normal, entendeu? Então, a água, por, por ser suja assim para as carpa, carpa não, não liga muito. Mas eu gosto de, de limpar. Limpamos aqui a caixa, olha. Para muitos, pode ser perda de tempo. Eu ainda vou trabalhar. Agora é seis e meia da manhã. Eu já tomei café, acordei quatro horas, já editei um vídeo. Um vídeo legal. Mas eu tenho isso aqui como uma terapia. Eu venho cedinho, cuido das minhas galinhas... Que também não dá lucro, você gasta 200 reais mais ou menos com 6, 7 galinhas por mês, mais ou menos de ração. Mais ou menos isso aí, 10 galinhas você gasta mais ou menos isso aí. Para mim, gente, é uma terapia. Para mim não é perco tempo não. Você vem aqui rapidinho, se teste com uma, um trabalho diferente daquele do dia a dia que você está todo dia, todo dia você trabalha. Eu todo dia quebro pedra, reboco parede e faço casa. Então eu venho aqui, eu perco um pouquinho de tempo, mas para mim eu esqueço todos aqueles problemas de obras, de um dia a dia todos, e venho aqui e passo uns minutos tanto com minhas galinhas como aqui com minhas plantas e esses dois peixinhos, então gente terapia é muito boa, agora eu vou lá ligar a água para encher essa caixa, aqui eu tenho um resisto para abrir e fechar essa caixa então eu vou aqui fechar o resisto que é para poder para poder tá estar meio, tá meio firme, para poder não sair mais água é não gente, é que eu estava forçando para lá ó e é para cá que, que fecha, ó. Tá forçando pro lado errado. Prontinho. Você quer ver a alegria de, de, desses quatro pintainhos? Olha só. Ali, ó. Eu já coloquei ração hoje. Mas eu vou abrir aqui a porteira aqui, ó. Eu vou abrir aqui o portão aí. Ele já corre, ó. Olha só. Olha Olha a alegria deles aí, ó. para sair para fora aqui, ó. Quer ver, ó. Eles vão vir já aí, ó. Ó. A alegria deles aqui, ó. Ó. Olha Fica muito alegre quando eu solto aí, ó. E tem ração, gente. O coxo tá, tá cheio de ração lá. Quer ver, ó. Olha só, acabei de pôr ração aqui, ó. Até derrama, tá cheio de ração com milho. Mas eles preferem deixar a ração ir para lá. Vai. Vai. Aqui, olha só. Aqui é a caixa d'água. Você vê, tá, tá vazando pouquinha coisa, ó. Tá sangrando. Chama, chama, chama sangrar. Aqui é o ladrão da caixa que eu fiz. Por quê? Porque a chuva tá fininho. Chuva tá fininho. Olha só que linda ali, gente. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Pé de planta ali, bonito, bonito ali, ó. Ali, ali é um pé de planta, se eu não me engano, ele é um pé de pata de vaca. Se eu não me engano, depois eu vou, vou ver direitinho aí, ó. Bacana, né? Ó? Aqui eu tenho a bomba. Essa bomba, quando, toda vez que eu vou ligar, eu tenho que abrir ali e pôr água, porque cria disquear é dentro da bomba. Então se ligar, ela não vai. Então tem que pôr água pra encher esse caninho aqui, ó. Pra poder ligar lá em cima. Aqui é o xanico, ó. Aqui eu tenho uma caixa pequena. Isso, isso aqui eu usava para fazer a, a, a oxigenação dos peixes quando eu tinha tilápia. jogar lá em cima daquela coluna e ela descia por, por, por uma, uma mangueira e fazia a oxigenação dos peixes. Então aqui agora eu, eu coloquei aqui para quê? Para juntar essa água para lavar a quintal. Ó. Maravilha! Aí, ó. Essa bombinha ali eu ganhei de uma empresa, mandou para mim uns tempos atrás. Eu fiz até uns vídeos. Quando eu ligo a bomba, a água vem por cima do telhado, nesse nesse tubo, esse aqui é o fio que vai lá para a bomba. Fio bem grosso, porque é 220. E eu ponho aqui para fora um pouco. Esse cano aqui, ele é ligado aqui no meio, ó. Ali tem um tem um T, ó. E ele saía a água nesse tubo aqui, ó. Esse aqui são tudo furadinho aqui, ó. Aqui por baixo são tudo furadinho, não dá para ver, ó. A água saía aqui. É que é com o tempo eu com o tempo eu tirei porque estou só com carpa agora e a carpas elas vivem sem oxigênio apesar que aqui a água está pouca elas já estão pedindo água aqui ó liguei aqui a bomba ó. então vai vir ó eu ponho aqui para fora para sair água suja que está no cano da bomba aí, ó. aí ó, viu água suja quando a água limpa ó, aí eu vou vou colocar lá no, no lugar certo para encher a bomba água limpinha ó. toda essa água gente é água reaproveitada se todos pudessem reaproveitar a água da chuva, seria muito bom, uma economia fantástica para aguar jardim, lavar, calçado e quintal. Tudo água reaproveitada. A única coisa que eu vou gastar aqui é a energia para transportar lá de baixo para cima. Agora aqui é só esperar encher, encher novamente e depois soltar as cartinhas aí, ó. E aqui, ó, essa essa caixa é toda lacrada com tela para não entrar nem mosquito e nem cair folhas olha, ó, todinha aí ó toda lacrada aí agora chegou a hora de eu fazer a soltura dessas carpas aqui ó olha. olha só olha. vamos lá Vou pegar aqui ó é um bravinha mas aí aí ó Opa! Essa aqui, ó. Isso aqui quando eu peguei, tava ruim com E ela é bem pequeninha, ó. ó. olha, olha, olha só que linda ó. Tem que ter cuidado porque elas são muito lisa. E correto se é tivesse alguém filmando pra mim, ó. Mas como não tem, ó. Tem que ir devagarinho. Aí, ó. ó. Maravilha. Essa água aqui eu vou jogar fora. Pra não misturar com a outra. Aí. Olha que legal, gente. Agora elas estão muito contentes aí, ó. Maravilha. Agora eu vou pôr a raçãozinha para elas. Ração para peixe mesmo. Olha, esse pouquinho de ração aqui, dá para elas comer uns dois, três dias. Elas não, no frio, elas não comem quase, ó. Essa ração fica dois, três dias aí em cima da água. Para elas comer Porque no frio, elas comem muito pouco. Carpa, é, tilápia, comem bastante. Agora, carpa, muito pouquinho, ó. A gente vai encher aqui ó, a caixa. E é isso aí, minha gente. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. E vamos que vamos. Aqueles que puder compartilhar, quiser se inscrever, fica à vontade. Caso não queira, não tem problema. A gente faz o nosso conteúdo. Aqui é o meu dia a dia. Isso aqui, às vezes a pessoa pode estar um pouco aí aflita do dia a dia. Pode estar um pouco nervosa, pensativa. Vendo um vídeo desse, desse aqui, é muito simples o vídeo mas a pessoa vai esquecer dos seus problemas, vai olhar para os peixinhos, para as plantas, onde ela vai viajar no tempo e esquecer dos seus problemas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se puder deixar o seu like, a gente vai gostar. Se não puder, amém. Até o próximo vídeo, fui. Tchau, meu gente. Puder se inscrever também, a gente vai gostar e indicar para os parentes, para os amigos. E vamos que vamos. Fui, tchau.